Bom galera, no vídeo de hoje eu mostro para vocês um jogo NFT sensacional, muitíssimo promissor chamado Cyber Arena. E esse jogo não é um jogo qualquer. Basicamente ele foi um investimento aí da Binary X ou Binary X, eu não sei como você pronuncia, tanto faz. O que importa é que foi um investimento aí desse projeto dessa plataforma. Então é um projeto bem grande que está chegando. Vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje, então deixa o like e vamos lá. Então primeiro de tudo você precisa entender o que é a Binary X. E para você Entender certinho, eu vou estar tá fazendo aqui uma breve comparação com outros projetos GameFi, assim como a Binary E como vocês podem ver, que por exemplo, aqui o gráfico da Star Atlas, que é um projeto também GameFi. E olha só toda essa queda, toda essa vermelhidão, que coisa feia! Olha só também aqui esse gráfico do Axie Infinity, como tá caindo, né? Outro projeto também GameFi, indo muito mal. E no mesmo período de tempo, olha só aqui o gráfico do Binary muito melhor, né? Então, assim, já mostrando que é um projeto realmente muito promissor, está verdinho aqui diferente dos outros, tá? Mas obviamente que isso aqui não é uma dica de investimento, né? Mas vocês viram que realmente tem um diferencial. Então, basicamente, a BinaryX é um Gamify projetado em 2021, tá? Então, é bem recente. E foi fundado pela Binance Lab, isso que é mais legal. Então, tem uma interação aí, tem uma ligação com a Binance, Cara, Imagina só o tamanho disso, o tamanho desse projeto E cara, eles performando muito bem Num bear market, cara, isso é sensacional, né E basicamente então estão lançando esse jogo Vão ter outros jogos aí, Ele tem uma plataforma De IDO também, que são lançamentos de jogos Mas basicamente então vai ter esse jogo Cyber Arena, né Então ele é free to play, ok, e play to earn Então de graça pra você jogar e você ganha Dinheiro jogando, sensacional, né A galera tá começando a perceber agora Tanto o potencial desse jogo Quanto o potencial da Binary X, né Pois como eu mostrei pra vocês, olha só que Aqui, né, nos últimos meses aí tá subindo. Cara, uma das poucas criptos que tá subindo. A gente pega o Bitcoin, simplesmente maior criptomoeda no mesmo período, numa queda gigantesca. Então tem um diferencial sim no Binary X. Então, realmente, esse vídeo aqui é muito legal trazer para vocês, porque, cara, vocês estão vendo aí, eu espero que vocês estejam percebendo que o projeto é muito forte, né? tá muito popular já na Ásia, ok? Diversos países da Ásia já estão investindo no projeto, investindo nessa cripto, né? Não é uma dica de investimento, mas, assim, tem muita gente apoiando o projeto. Porque pensa aí, cara, projeto... Desenvolvido pela Binance Lab, então ele está ligado diretamente com a Binance. Um projeto aí que lança jogos NFT, Play to um projeto que já tem o jogo Cyber Arena. Então é um projeto que tem sua própria cripto que está subindo. Então dá para você perceber que é um mega projeto. E como eu falei para vocês, eles desenvolvem diversos projetos. Uns projetos, por exemplo, que eles estão desenvolvendo, o X. É o projeto Shit, né? Que seria cocô aí, basicamente uma tradução literal. Que esse projeto aqui, que inclusive eu tenho, tá? É um projeto que tem tanto NFT quanto jogo, ok? Então é um projeto que surgiu como se fosse um meme, vocês podem ver aqui, né? Como se fosse aqui um cocôzinho de meme, mas basicamente ele cresceu demais, é super valorizado e vai ter o jogo, né? Shit Game que vai ser desenvolvido aí na plataforma deles de lançamento da Binary X, né? Plataforma de IDO. Então, basicamente, olha só, mais um projeto aqui, só pra vocês terem noção quão grande é a plataforma. Só pra vocês terem noção aqui, na OpenSea tem esse projeto aqui, de Generations S, que é desse jogo Shit Game. Basicamente, esse personagens aqui são do jogo, olha só o floor price, basicamente um ethereum um ethereum basicamente então só pra vocês terem noção aqui, são 1.150 dólares, mais de 5 mil reais então pra vocês verem o sucesso que foi é, esse projeto aqui NFT que tem o NFT e o jogo NFT e tudo graças a Binary X. Outro projeto muito grande que eles lançaram lá na Binance NFT, pra vocês verem realmente essa ligação forte entre a Binance e a X é o projeto NFT Linux, né? Então olha só que legal são o que? Rinocerontes, né? Que é basicamente o mascote deles, então cara, esse NFT tá indo muito bem na Binance, e foi lançado agora em maio, final de maio para junho, tá? Ou seja, cara, baita projeto, olha só quanta coisa a Binary X tem produzido, então realmente, muito promissor, né? Um outro projeto que está para chegar da Binary X é o Cyber Chess, tá? Então olha só mais um projeto, olha só quanta coisa bacana vindo, tá? Além disso eles querem desenvolver um projeto cross chain, ok? Então você poderia usar além da cripto deles, né? Também usar Ethereum e Solana, né? Bom galera e agora para estar tá finalizando o vídeo, bora estar tá falando do projeto Cyber Arena, né? Bora detalhar um pouquinho sobre os jogos aí da Binary X. Vem comigo que você vai entender. Então eu estou aqui no site do Binary lembrando que tudo que eu for mostrando aqui para vocês está os links aí embaixo, tá, pra você tá acessando, basicamente aqui, olha só, aqui tem o um jogo, tá aqui o bannerzão, Cyber Dragon que é um metaverso on-chain game onde tem jogo, NFT, DeFi, Marketplace é, BSC, on-chain game tá, e basicamente aqui vocês podem ver que tem o um game, então tem o um Cyber Dragon aqui, vocês podem tá vendo, tá aqui o Cyber Dragon, tudo mostrando aqui olha só, certo, mostra tudo aqui inventário, é, treasure deadboard, bônus, adventure, ok e aqui tem outra opção com o Cyber Arena. Então, você clicando aqui nessa outra opção, vocês já vão estar tá sendo redirecionados para o jogo, que já já eu vou mostrar. Vou voltar aqui já para o jogo com vocês, ok? Mas antes, bora mostrar mais um pouquinho aqui. Então, voltando aqui, ó, só para mostrar para vocês que aqui tem um Market, tem aqui Liquidity Mining, Game Week e aqui outros aqui, como o White Paper e o down ok? Aqui você também pode selecionar sua língua, e basicamente aqui mostra um pouquinho desse que é o Cyber Dragon, né? Porque o Cyber Arena tá relacionado com o Cyber Dragon, então vocês podem ver aqui a gameplay do Cyber Dragon, olha né? só que bacana, muito top, tá? Aqui mostra uh, personagens, tá? Então os personagens aqui do Cyber Dragon também estão no Cyber Arena, aqui mostra um pouquinho como jogar, Adventure, Daily Mining, Challenge Compassion, tá? E aqui embaixo, olha só que muito importante, aqui você pode estar adquirindo as criptomoedas se for do seu interesse. Então, temos aqui para comprar BNX, Gold, que vamos usar aí no jogo aí que você vai ver, que eu já vou mostrar o jogo Cyber Arena e também tem um cristal aqui. Então, clicando aqui, você é redirecionado, olha só. Então, aqui você aceita, ok? E vamos lá, mano, BNX, então um aqui, basicamente uma BNX atualmente tá custando 119 dólares, ok? Mas lembrando que cripto você pode comprar fracionado, né? Então, aí é, você você pode colocar a quantidade que você quiser. Temos também Gold aqui, Gold, esse cripto aqui você pode estar tá usando no jogo que a gente vai ver, Cyber Arena. Então, basicamente, um Gold custa apenas um centavinho de dólar, tá? Então, bem baratinho esse aqui para você estar tá adquirindo. Basicamente, no jogo, vocês vão ver, precisa de mil Gold, tá? Então, mil Golds está custando apenas 13 dólares, tá? Então, é um valor bem acessível aí, comparado com diversos jogos NFT. E aqui também temos esse cristal, ok? Então, esse cristal aqui, vamos lá. Onde um cristal custa apenas Apenas 26 centavos de dólar, tá? Bem barato também. E, enfim, agora vamos lá pro Cyber Arena de novo. O jogo não é difícil, tá? Pode ser meio desafiador aí no começo, mas dá para você ir pegando jeito, você dá uma estudada ali nas cartas, você vai entendendo. E cara, como eu falei, é de graça, então decidi tentar. Eu acho que vocês deveriam tentar também, por ser de graça, né? Então você pode estar tá tentando. Tem o um modo pago também, tá? Mas tem o um modo gratuito. Então basicamente, por exemplo, no modo que você pode investir, você pode ganhar. Então você pode ganhar até duas vezes o que você investiu, por exemplo. Então acho que vale a pena, né? Bom, então vamos ver aqui o jogo Cyber Arena, né? Vou dar um start aqui, pede para conectar a nossa carteira, vocês podem ver. Olha só que legal, cards tem diferentes skills, né? Diferentes poderes. Olha só, aqui no ranking 106, que tem uns pontos... Certo? Bem tranquilo. Tem aqui, torneio, certo? Parece uma tela de celular, né? Tem aqui essa parte também, scuffle, né? Você tem que aqui a parte paga. Que você poderia colocar aqui mil golds, certo? Você pode, ó, top up account. Você recarrega aqui a quantidade que você quer, que você pode estar. Tá, e você pode estar tá aqui investindo os golds, né? Pra tentar ganhar mais e acumulando mais e trocar esses golds por dinheiro real. E bom, galera, pra jogar o modo scuffle, é muito importante você realmente saber bem do jogo, sabe? Você ser bom se garantir, né? Certo? Então vamos lá aqui, muito fácil, find the opponent, ó, e aqui olha só, esse é o deck do inimigo, certo? Então você pode estar tá vendo aqui, confirmar, e agora você faz o seu deck. Bom, e basicamente estamos aqui então na parte de deck. Então como que a gente faz aqui, né? Basicamente vocês podem ver que primeiro ele tem um custo, 0 de 100. Cada carta aqui a gente tem um custo, você pode ver 20, 19, 16, o máximo aqui que você pode atingir é 100 e o máximo aqui de 8 cartas. Então são diversas cartas, cada uma com as suas habilidades, cada uma com a sua quantidade de vida. Você tem que saber estar tá, organizando isso, dar uma estudada aí no game, obviamente, para você desempenhar melhor e poder ganhar mais aí no jogo, né? Estão ainda estudando, estão ainda em processo de aprendizado, mas a gente já consegue tá fazendo algumas estratégias aqui. E aqui galera, tem um tutorialzinho vou ver se eu deixo aí embaixo pra vocês esse tutorial aqui mostra um pouquinho das regras né, as fases aqui do game então aqui mostra poderes ataque, então por exemplo as regras do combate primeira parte né, no começo tem um round aí, onde os alvos aqui dos feitiços tá, são determinados em ordem aleatória, tá, meu inglês não sei se vai ser tão bom, mas eu tô trazendo aqui pra vocês então depois pode olhar com calma, tá depois da parte de feitiço tem o ataque físico também, que começa, então primeiro. Primeiro, aqui da frente eles atacam. Primeiro, tá? O alvo é aleatório, tá selecionando aqui nos quatro da frente e depois tem um ataque aqui, e a ordem de ataque físico e de feitiço é a mesma, tá? Os da frente sempre vão primeiro, então aqui basicamente tem a imagem como exemplo, tá? Como vocês podem ver, que os da frente aqui começam, o primeiro seguindo até o quarto, e depois o quinto até o oitavo, ok? Então é basicamente isso, você pode dar uma estudada depois com calma, mas deu pra entender, né? E bom, vamos lá pra batalha. Então, round 1, tá sendo posicionadas as, aqui as cartas, né? E basicamente a gente não tem que fazer nada, só tá torcendo, e basicamente é, vai rolando aqui os poderes, então vocês podem ver que tem envenenamento tem diversos poderes que você vai estudando, cada símbolozinho aqui ó é um poderzinho, então você vai aprendendo ao longo do tempo, tem a espadinha que é a força, temos ali embaixo o vermelhinho que é a vida, e basicamente isso vai acontecendo vocês podem ver que ele tem uma carta menos agora que librou. agora eu já tirei é, de novo, mas por que isso? porque é por causa do custo, como eu falei pra vocês então ele preferiu ter menos cartas, mais cartas com mais custo, já eu é, mantive as 8 cartas, que é o máximo, com menos custo algumas, então destruir destruí mais uma dele dele. vocês podem ver que ele já deu bastante dano ali também, e vai rolando ali, vocês podem ver que os poderes vão rolando, você vai vendo, é bastante coisa simultânea acontecendo, mas você vai pegando um jeito ao longo do tempo. Então é eu aí contra o Zahib, ele tirou mais um meu, está bem equilibrado, tô preocupado, mas tirei mais uma dele. Eu tenho que destruir aquele lá da frente, acho que na próxima rodada já vai, já foi agora. Beleza, acho que vai dar bom para gente, tá? Temos muita vantagem, eu acho. Aquele lá da direita dele tá quase caindo, os outros também, eles estão envenenados, olha lá, mais um veneninho, vai ficar tranquilo pra gente, ó. Ele deu bastante dano, mas pegou ali no meu que é bem forte, certo? Só contra um agora, agora é só ir pro abraço, bem legal. Conseguimos fazer uma formação bem boa rapidinho, ganhamos victory. Então deu para entender mais ou menos como é bem rápido, bem da hora isso que eu falei pra vocês, divertido o jogo. A gente pode vir aqui em kit, vocês podem ver que eu ganhei mais 5 pontos e basicamente subir pro rank 106 aqui, esse rank aqui. Você subindo aqui no top 3, vocês podem ver que não é tantos pontos, 110, 157 pontos. Acho que você estudando bem o jogo, você pode acabar ficando num top aqui e você ganha recompensas por estar no top do torneio, isso é bem legal. Então galera, olha só, que oportunidade você ganhar dinheiro num jogo assim. Se não estudar no jogo, aprende, fica no top aqui, você pode ganhar dinheiro. Mano, tá ligado? em vez de você perder tempo jogando sem ganhar dinheiro aqui temos uma oportunidade né? e não é uma dica de investimento lembrando, mas se você quiser você pode estar tá investindo também e pode estar é, tá ganhando é, mais né? também basicamente um gold custa apenas um centavinho de dólar, tá? então bem baratinho esse aqui pra você estar tá adquirindo basicamente no jogo precisa de mil golds, tá? então mil golds tá custando apenas 13 dólares, tá? então é um valor bem acessível aí, e antes de finalizar o vídeo lembrando que vai ter um airdrop aí do Cyber Arena, tá? vou deixar o link aí embaixo para você estar tá participando desse airdrop, tá? Lá na Gank, então, então já vai lá, acessa o link aí, beleza? E bom, galera, então, basicamente esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e realmente gostado do projeto, tanto do X né, ou X não sei como você fala, mas eu acho que vocês perceberam que é um projeto que tem diversos jogos NFT para vir, é um projeto com NFTs, é um projeto com lançamento de jogos, é um projeto muito legal com a sua própria criptomoeda, então vale a pena você dar uma olhada nesse projeto e dar uma olhada mais a fundo também no Cyber Arena, que é esse jogo aqui, é muito bacana, certo? Então, tamo junto galera, todos os links necessários estão tá embaixo para você, valeu e até a próxima!